Então, aqui vou repetir novamente, da mesma forma que eu fiz aqui. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas e um ponto alto aqui nesse mesmo lugar. Aqui, ó, eu posso pular esse ponto alto, vir aqui no seguinte, tá? Aqui eu faço um ponto alto, duas correntinhas e novamente aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto. Aqui no último ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar, ok? Duas correntinhas. Aqui no primeiro ponto alto, eu vou fazer cinco pontos altos fechados juntos. Então, aqui um, aqui no seguinte, dois, aqui no seguinte, três. 4 E aqui cinco. Arremato deixando dois e arremato. Uma, duas Duas correntinhas e aqui nesse espaço um ponto alto, dois Aqui dois. Três quatro cinco pontos altos tá então aqui eu vou repetir ao contrário duas correntinhas aqui eu vou fazer cinco pontos altos fechados juntos um dois três quatro e cinco arremato e arremato duas correntinhas vem aqui nesse primeiro ponto alto um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar então agora é só repetir eu pulo esse ponto alto vem aqui no seguinte um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar Aqui no último ponto, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar. Agora eu faço as duas correntinhas e vou repetir o cantinho aqui, ó. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também, em todos os cantinhos, ok? Aqui eu fiz duas correntinhas, uma, duas, aqui na terceira, um ponto baixíssimo carreira 7 uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto aqui nesse ponto alto pulando esse faço um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar aqui eu vou repetir tá então, aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, e aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto. Aqui onde tem os cinco pontos altos fechados juntos, eu vou repetir mais uma vez: um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar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 uma duas três correntinhas aqui onde tem os cinco pontos altos fechados juntos eu começo fazendo meu ponto B um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto aqui no ponto alto vou repetir novamente tá assim aqui eu sigo fazendo um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto aqui novamente um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto aqui no último ponto alto eu vou repetir novamente aqui tá e aqui onde tenho cinco pontos altos fechados juntos um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto então, aqui eu tenho que ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. ver então, aqui é só repetir novamente o cantinho, três correntinhas, e aqui eu vou fazer cinco pontos altos fechados juntos: aqui um, dois, três, quatro e cinco. Arremato, deixando dois, e arremato. Uma, duas, três correntinhas, e aqui começa novamente, ok? Então, é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira. Então, aqui, na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Carreira oito. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto. Aqui eu vou repetir novamente, tá? Um ponto V. Então para cada ponto alto aqui, ó, eu faço meu ponto V. Tem é um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto até terminar, tá? Vai ficar assim, tá bom? Então aqui, ó, nesse espaço vou fazer um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, Uma, duas, três correntinhas. Aqui no próximo espaço eu vou repetir novamente cinco pontos altos. Aqui dois. Três, quatro e cinco, e aqui no ponto alto, eu começo novamente um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar, e aqui eu vou seguir fazendo assim, ok? Então é só vocês repetirem. Tudo que eu fiz aqui vou fazer aqui também igual tá e os cantinhos vai ficar assim tá bom então aqui eu adiantei tá é da mesma forma cinco correntinhas um ponto alto aqui no mesmo ponto e vou seguir fazendo assim tá até esse último aqui ó até esse último ponto alto do ponto ver tá e aqui no cantinho eu vou fazer assim eu faço uma correntinha eu vou trabalhar nesses cinco pontos altos ó aqui no primeiro ponto alto um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar já tenho dois aqui no seguinte três no seguinte quatro e aqui no seguinte cinco Tá arremato, deixando dois e arremato, uma, duas, três correntinhas aqui nesse espaço, vou fazer aqui um ponto alto dois, três, quatro, cinco. Agora é só repetir ao contrário. Uma, duas, três correntinhas e aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto sem terminar, dois, aqui três, quatro e cinco. Arremato deixando dois e arremato. Faço uma correntinha aqui no ponto V olha só que tem um ponto B então aqui no ponto alto um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar e aqui eu vou repetir o ponto B ok então é só vocês seguirem fazendo aqui na lateral que é o ponto B e aqui é o cantinho, tá bom?